Cristo quer te tocar Cura a tua vida E o coração modificar Pois na simplicidade Ele te leva à conversão E o seu projeto É de plena restauração Vou pensar um pouco melhor você tem muitos pessimismos em relação a você e isso lhe impede de ir adiante. Você se despreza demais, tem uma facilidade imensa em colocar os seus fracassos na parede e eu ficar olhando para ele todos os dias. Permita que o Senhor hoje cure os seus pensamentos. E você ficando menos pessimista, você vai começar a acreditar um pouco mais nas pessoas que estão ao seu redor. Permita que hoje o olhar de Jesus arranque o seu pessimismo, o seu autodesprezo. Você precisa de se amar. Você é tão bonitinho, tão bonitinha. Deus caprichou tanto em você. Ficou barrigudinho com o tempo, mas não tem problema. O amor dele não passa por isso. Essa barriga você perde se quiser. Tem jeito de perder a barriga. O problema é o caráter, é o caráter que faz a diferença em nós, você é especial, eu sei que você já errou muito, todos nós, não se sinta pior, se você pudesse ouvir as pessoas como eu escuto, você vai entender que somos todos iguais, eu tenho 16 anos de padre, eu nunca escutei um pecado diferente, são todos iguais, é por isso que nós cristãos não podemos nunca alimentar dessa bobagem que a gente é melhor que os outros não ainda agora há pouco eu estava dando uma entrevista e falou, padre, como é, como é que o senhor entende um carnaval com músicas religiosas, ele falou, meu filho eu tenho tanto respeito pela alegria dos outros tenho tanto respeito pela alegria verdadeira e não me iludo às vezes na Marquesa de Sapucaí tem gente muito mais honesta do que nas minhas sacristias muito mais gente cristã do que dentro da igreja quem sou eu para julgar a alegria do outro? não não eu quero saber do que eu faço com a minha vida isso sim me diz respeito lá em Belo Horizonte tinha uma plaquinha que eu achei ótima Campanha pela vida Cada um cuida da sua Não é fantástico isso? A gente começar a cuidar um pouco mais da nossa vida E deixar o outro fazer as escolhas que ele está fazendo E a gente amparar na hora que precisa, estar ao lado Ah, você já se desprezou demais pelos erros que você cometeu Para com isso Você é muito mais que seus erros não é justo com você parar a sua vida, parar a sua capacidade de amar, porque algumas coisas não deram certo. Então permita que hoje Jesus realize esse milagre. Um milagre de carnaval. Retira sua fantasia e lhe coloca numa realidade muito melhor. Que a que você viveu até agora. Você merece. Dá uma olhadinha para quem está do lado. Dá esse recadinho para ele. Fala assim, sua cara não ajuda. Seu passado lhe condena. Eu sei o que você fez no último verão, se bem que é verão o ano inteiro. Eu sei o que você fez no último inferno. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Agora olha bem nos olhos dessa pessoa e diz assim. Deus ainda não desistiu de você. E não pretende desistir. Cria vergonha nessa cara. Anime-se, porque a vida está apenas começando. Simplesmente, Cristo quer te tocar Cura a tua vida e o coração modificar Pois na simplicidade, Ele te leva